Cinco e duas da tarde, boa tarde, e para os que forem assistir depois, boa noite, bom dia ou boa tarde, estamos aqui eu e a Francisca Marques, minha colega aqui no SECULT, Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, começando mais um História do Rock Através do Cinema, uma das playlists das nossas lives aqui desse... Canal Arte ao Vivo, que é projeto de extensão aqui do Secult da UFRB. E hoje a gente vai falar, já está passando aí no GC, vocês já podem ver, a gente vai falar do Rocketman, filme. É, é, deixa eu ver aqui. Eu já tava na mão, eu tinha passado. Do diretor Dexter Fletcher. Eu sempre, esses detalhezinhos eu sempre foi lançado em 2019 ano passado aqui no Brasil, então está bem recente, muita gente deve ter assistido, ou deve ter revista agora para vir para a nossa conversa, é estrelado pelo Terry Edgerton, perdão, Edgerton né? e dirigido pelo Dexter Fletcher, que Francisca sei estava me dizendo aqui que também é responsável por uma boa parte de outro filme que a gente já comentou aqui, o Bohemian Rhapsody, né? Ele, ele pegou o Bohemian Rhapsody e, e deu continuidade. Né? Parece que ele tinha. O filme começou com outro diretor e ele deu continuidade, não é isso, Francisco? É, olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos, né? todos também. É, é isso. É, o primeiro diretor do Bohemian Rhapsody não segurou a onda. E aí o Dexter Fletcher. É, Colaborou para terminar o filme. E depois fez o, o Rocketman. Né? Que, inclusive, bacana a gente estar tá revendo esses filmes, porque dá para a gente perceber né, as construções de, de narrativa dos filmes como que. É, até comparar assim, os roteiros, é. né? que, que são bem interessantes. O, o Rocketman. Para mim foi surpreendente, é, porque eu fui esperando uma, uma cinebiografia linear, né, da, daquelas tradicionais mesmo da coisa, né, até mesmo hollywoodiana. E aí de repente você cai dentro de é, muitas outras é, situações, né, é, de uma maneira, de uma construção narrativa completamente diferente. Você cai dentro de um musical. É uma Isso. Característica forte desse filme, muito interessante da gente. Nesse perceber. sentido. Nesse sentido, é, eu eu estava comentando com você que o, o Dexter Fletcher está se tornando meio, meio que se especializando nesse tipo de filme, que está muito comum agora, né? Está saindo aí. Acabou de ter na mostra. Estava comentando com você uma. É um filme também sobre um determinado momento da carreira do David Bowie, que é quando ele faz a primeira turnê dele, dele nos Estados Unidos e volta para para Inglaterra, e aí começa a construir a, a personagem, a primeira personagem dele, que é o Zig Stardust, né? e também tem um que tá para sair do, sobre o Frank Zappa, então tá uma onda de, de... e não é a primeira vez que isso acontece, então o que o Dexter Fletcher faz em termos de criar uma quase uma visão espetacularizada do, do, do Alton John está é muito, muito presente na época né, que é retratada tanto pelo, pelo Bohemian Rhapsody como pelo, pelo, pelo Rocketman. É, eu me lembro que em 1975, é, lançado fora do país, isso é interessante contar também porque é, é, a, a gente aproveita para falar de uma circunstância histórica do Brasil né, também. É, em 1975, é, o mesmo cineasta que tinha feito, me parece que no ano anterior, Tommy, do Derru, onde o Elton John vai aparecer fazendo lá o Pimba Wizard, né, que é um filme também totalmente musical, né, o Tommy é um filme também com essa construção delirante, surrealista e totalmente musical do, do, da... Da, da cena, é, no, mesmo, no ano seguinte, um dire, o diretor, que era o Ken Russell, vai fazer justamente um filme baseado na vida do Lice, também uma ópera rock, chamada Listomania E naquela época ficou, que era uma época muito disso, né, de, de um, a indústria é, fonográfica ganhando rinhos de dinheiro e patrocinando uma vida orgiástica e espetáculos grandiosos e tal, que é o que vai dar no punk né, depois é, é, nesse contexto, os cineastas tiveram, alguns cineastas tiveram a possibilidade de fazer coisas absolutamente delirantes, hum. como o caso do Listomania. E o Listomania ia ser lançado em seguida, porque teve um tremendo sucesso, o Tommy, aqui no Brasil, e estava todo mundo esperando, isso saiu na revista Pop, que era uma revista que tinha nas bancas de jornais no Brasil, saiu, eu tinha 15 anos, lembro bem disso, e aí todo mundo aguardando, não, agora vai ter o Listomania aí, a censura veio proibindo integralmente o filme num episódio que depois ainda teria em 78 o Laranja Mecânica, né? com as famosas interdições só em lugares específicos da genitália dos atores, aquela coisa uhum. ridícula, com bolinhas, né? Isso é a censura brasileira, né? Quer dizer, para quem hoje em dia está nessa coisa de negação, saber que isso existiu mesmo, né? Existiu. E a gente não conseguiu assistir. Depois, em 76, o, o, o The Song of the Same, do Led Zeppelin, e ainda assim, com várias cenas cortadas, o censor achou que aquilo ali não pegava bem. Então, toda a cena do empresário, do Peter Grant, que é a dos gangsters, que eles atiram e as pessoas, as cabeças soltam e sai tinta, né? E essa cena foi toda banida do filme, né? Como era comum de acontecer na época e continuou sendo comum, com Jehu Salim Mahir já no governo de Sarney e tudo mais. Quer dizer. Houve um, um, um processo é, nessa época de desenvolvimento muito grande de uma certa é, indústria de entretenimento que vivia muito em função disso. Shows lotados, milhares de pessoas em estádios, filmes com orçamentos absurdos, né? um gasto de, de dinheiro. Então, todo o exagero que você é. possa imaginar que tem lá nas festas do é. Rocketman é exagero. Mesmo. É esse o contexto do Rocket Man, É exatamente esse o contexto. E o Elton John é interessante porque ele tem uma carreira muito bem sucedida desde o início, mesmo Exato. tendo esse fio condutor, essa. E o que você falou da, da, disso ser recorrente, né? Dessas, de, dessas pessoas, dessas biografias, a biografia é muito interessante. Eu acho que é muito motivador da, é, das pessoas que gostam de ver filme serem motivados por biografias. Então, biografias assim, bem trabalhadas, bem feitas, elas podem, não sei, talvez criar uma outra personagem até, mas pode ser muito envolvente essa construção da narrativa, né? Esse, como fazer isso, né? O um método biográfico. No filme foi interessante porque ele soube fazer muito bem isso com as músicas. Você tem até é. a seleção delas todas aí, a gente pode até. É conversar um pouco disso. Eu fui anotando quais Porque eram as. A música coisas. ela percorre a narrativa do filme como musical. Essas canções, Que isso que a gente estava conversando disso antes de da gente entrar para a live é, é um trabalho do Elton John de um grande compositor e de um letrista. Então é a junção da relação dessas pessoas que é uma é uma relação de amizade. Que é muito orgânica, dá para perceber quando eles estão juntos nas fotos, às vezes nas premiações, porque eles estão sempre juntos, né? E muito. E mesmo quando ele fala no. Ele... Mesmo quando ele fala no rehab lá, que ele... o filme começa na... no... no Alcoólicos Anônimos, lá na recuperação dele, na reunião, né? Da... De recuperação dele, para a qual ele chega com uma fantasia escalafobética. Mas quando ele fala assim, eu nunca briguei com o Bernie Topping, a gente nunca teve uma briga, é em parte verdadeiro, porque é claro que eles tiveram discussões e tal, mas eles nunca romperam, e isso é bem verdadeiro, porque é, desde o início, quando você começava a acompanhar a carreira do, do, do Elton John, isso estava, estava bem marcado, é, foi, é, isso era anunciado como uma característica específica dele, ele era um isso era muito incomum na época. Porque normalmente na época você ficava assim, você começava, eu comecei a ouvir é, rock mais sistematicamente com 14, 13, 14 anos. Isso é, 73, 74, quando está no auge dessa coisa, né? E o que você tinha era bandas, era muito raro você ter, tinha um Alice Cooper aqui, um outro, mas normalmente não, não, não havia um cantor, né? E eu me lembro que eu tinha um colega de escola que adorava o Elton John e, e me falava do Elton John e tal, e comecei a prestar atenção por conta disso, por causa desse meu colega de escola. A gente sempre tá conversando e aí ele me passou essas coisas do Elton John e tal. E eu não consegui nunca ter grande entusiasmo pelo Elton John, porque eu não percebia a qualidade da canção que ele construía. Mas eu sabia dessa relação, não percebia porque também não dominava a língua, nada disso. E, mas sempre se falava dessa relação dele com o Bernie Topping, né? dos dois trabalharem é, sistematicamente juntos. E quando você assiste o filme agora, você percebe isso muito nitidamente. Sim. Inclusive, porque tem a, a legenda das letras, né? Eu, eu consigo entender mais ou menos inglês, mas não tão perfeitamente que possa acompanhar uma canção ou é outra coisa. Né? Essa é uma sacada do filme. Porque... é as pessoas acompanham a, a música percorrendo a cinebiografia e hum. aí tem oportunidade de saber a letra. Uhum. Isso aproxima muito dessa, dessa parceria dos dois, porque Isso. parece é, que o letrista ele realmente lia é, o Elton John, assim, em algumas circunstâncias. Interessante Isso. Que, já a primeira, a primeira lembrança de infância já é, parece assim aquele, aquele clipe da Bjork né, de anos atrás, né, que é uma coisa de dança coletiva. Ele já começa com aquela coreografia né, das famílias todas num, num bairro de classe média, dançando, uhum. né, e o menino no meio. E aí já tem o primeiro grande tema, eu acho, que é o encontro do próprio Elton John com ele menino. Né? Quer dizer, uhum. a grande questão dele... É, ter esse o um menino que não conseguia que ninguém abraçasse ele né e que a, a partir de certo, certo momento no filme ele abraça ou seja o encontro dele com esse outro ele menino né? que foi tão abandonado que foi tão espezinhado né E que era justamente a fonte de tudo aquilo que ele tinha né porque ele já vinha com uma uma capacidade né para música que era uma coisa excepcional né o filme é muito acompanha muito esse movimento, né? É, essa contando as A sensibilidade ele... dele também na, na relação é, com o pai, que é era trompetista e assim no filme mostra ele como sendo um cara que coleciona discos, né? Então ele tem muitos discos de jazz e, e o menino tenta se aproximar do pai através disso da música também, ouvindo, né? e aí mas o pai é isso dele. ele censura ele censura é. de não tocar nem se quer tocar né e, e ele nessa necessidade do abraço que é uma coisa que perdura nele e aí mostra mostra tudo isso né disso do afeto do carinho das frustrações da depressão e tem uma coisa que do ponto de vista é, cronológico é absolutamente correto Porque o, o filme toma algumas liberdades de cronologia mas essa é bem, bem ok, assim, porque a primeira coreografia que a gente estava falando agora, ela traz à tona um grupo social importante é, da Inglaterra dos anos 50, da passagem dos anos 50 para os anos 60, que são os Ted Boys, né? Quer dizer, ele ele se aproxima, até o amante da mãe é também um cara que é um playboy, é um Sim, Ted Boy, é. né? Então, ele se aproxima... Eu, eu né? me apresento é. a ele, ao rock né? é apresenta ele ao rock e, e ele já imediatamente já tem um é pé bem. já não tem mais paciência com as aulas clássicas de piano e quando ele vai escolher o nome dele ele já olha uma foto dos Beatles e fala meu nome é Elton Elton John né o John o filme sugere que viria do nome de é. um dos integrantes dos Beatles quer dizer é. então Parece que é uma é, projeção do filme mesmo. Parece é, que o filme foi banda assim. que ele tinha adolescente, que é, Isso. é Bruce, esqueci agora. É, tinha Desculpa, dois é, caras é. e ele pega é. o nome de cada um deles e, e compõe, Isso. né? Isso. O nome. É, e, e depois, quando. O filme vai o tempo todo funcionando como cada encontro fosse, e na verdade é, decisivo, né? O filme. É, ele não tem nenhum tempo morto. Né? Cada acontecimento do filme é um acontecimento decisivo. Né? Cada é. coisa que acontece, mesmo nos momentos em que ele está muito louco, em que numa festa ele cai dentro de uma piscina e diz que vai morrer... E essa as cena, a cena da piscina, ela é uma cena muito importante, porque é o momento que... É, tem, tem uma coisa psicológica nesse filme, né? dessa relação com o inconsciente, a água... Isso de mergulhar, inclusive, ele vai ao encontro da criança, do menino dele, que justamente fantasiado de astronauta, canta para ele Rocket Man Rocket. e aí começa a passar todas as situações da vida dele que levavam naquela crise desses abusos todos, né? Porque esse re rehab que ele teve que fazer foi completo. Ele teve que fazer de, de drogas, de cocaína, de barbitúricos, de alcoolismo, de muitas coisas, né? e uma coisa muito muito funda mesmo então vem tudo isso à tona e todas essas relações que ele tem com, com todas Sem essas falar, personagens não. que estão ali junto né de, começa a falar no... né Francisco ah. que também tem, tem o simbolismo da piscina né quer dizer no, o filme Sunset Boulevard ainda que é sobre a Hollywood decadente né da da primeira fase de Hollywood o cara morre no final o personagem que é feito pelo eu não me lembro o nome do ator, é, Morre, na, ele começa contando em retrospecto a história, ele morto afogado na piscina. Brian Jones morre afogado na piscina. Né? Quer dizer, esse, ele, o, o, o Elton John começa a fazer sucesso quando ele vai tocar no Troubadour, que é aquela casa noturna é, legendária em Los Angeles, né? e a partir daí ele começa a viver o sonho americano, né? o sonho do estrelato americano, que é isso. O grande, a grande estrela americana ela se enche de, de, de drogas, de bolinha de tudo, e, e morre na piscina. Né? Isso é, um, é uma história que é recorrente, né? uma, é uma, uma tipologia narrativa recorrente. É? Né? E usa de forma muito inteligente. Né? É, eu comentei com você também, antes de começar, que o filme... É, é interessante essa coincidência do filme ser 2019 e agora, em 2020, ter esse, esse filme... É, que pega esse trecho da vida do David Bowie quando ele sai para a primeira turnê nos Estados Unidos, porque o David Bowie é, vai para os Estados Unidos e tem uma turnê tremendamente fracassada. Eu acho que é Spaceman, uma coisa assim, o nome do filme, eu não estou lembrando agora, mas eu posso procurar aqui daqui a pouco. É, e esse filme com o David Bowie, o, ele, o que ele narra é a tentativa do David Bowie de chegar a um lugar como Troubador. Já o Elton John, ele já chega... Ele já ele chega, chega. Ele chega, na chega no mercado. É importante, uma segunda-feira à noite, lota a casa, hum. e a partir daí só, só cresce. Né? É o um caminho e totalmente diferente do David Bowie, que anos antes faz o mesmo, tenta fazer o mesmo caminho, ele faz um pouco antes, né? quer dizer, Elton John, isso já é começo dos anos 70, o... o o David Bowie, é um pouquinho antes, 1970, 1969, por aí, ele vai, dar um, um desastre, ele volta e faz o Zig Stardust, né? E começa a, também um outro autor de canções pop sensacionais, né? inteligentíssimas, e uma coincidência, você falou do, do menino na, no fundo da piscina, eu lembrei, e a coincidência de ambos terem duas canções é, que são é, icônicas das suas obras, uhum. né? O, John, o Elton John com é, Rocket Man e o, o, o David Bowie com o Space Oddity e as duas falando sobre viagem espacial sobre é. a ascensão do astronauta é o contexto de época é o contexto de época da conquista espacial que faz é. É, que tem muitos sentidos essa conquista espacial né pode ser essa é. coisa mesmo do ir ao espaço né, com, com toda essa tecnologia que existe, né, gigante, e que se você materializa sabe? de alguma maneira né, com a Polo 8, e eles chegando na Lua, aquela coisa que também é muito símbolo americano, né, de, de uma grande conquista. 69, né? Tem, né 69, então está tudo nesse momento, aí, né? Misturado. E, e você sabe que, que tem uma... Isso é um tema também que ficou muito presente nos Estados Unidos, tem muita música que fala, inclusive tinha uma banda chamada... aí eu vou esquecer o nome agora, é, mas enfim, uma banda dos anos 90, agora, uma banda de música negra, inclusive, que eles falavam assim, tá bom, o homem chegou na lua, mas e, e, e quanto a acabar com a discriminação, acabar com a pobreza e tudo isso? Esse é um tema que recorrentemente aparece nas letras das músicas, né? Quer dizer, escalou fundo na alma americana nessa né? história e, e, na, e, e entre os ingleses também, né? Quer dizer, essa questão da, da corrida espacial e de fato não tinha outro assunto nos anos 60 que não fosse isso: disco voador, corrida espacial, viagens, viagem à lua e tal. Isso era uhum. grande mania dos anos 70 e isso isso tem uma, uma relação também com, com psicodelismo. Né? que é o um momento que tem essa, essa atmosfera toda que acontece ali de contracultura, ao mesmo tempo que é isso da disputa da, da tecnologia da Guerra Fria, né? de tantas disputas mesmo, né? tem esse outro lado da psicodelia que é muito marcante, é muito forte. Uma esse, coisa... filme, esse filme agora chama-se Stardust, do filme, achei ele aqui esse filme Stardust, por exemplo, que aliás é o nome também de uma canção de é, é, e, de, e, e também de, da, de uma canção que o que o que era cantada no auge da era de ouro da, da, da, da música popular branca americana, né, que era cantada pelo Bing Crosby, né? O filme tem um começo do filme, né? Que é tem aqui até o, o trailer, né? Eu vou botar o, o Vou tentar botar o trailer aqui. É, é um filme que começa com, justamente, com, inclusive, citando uma cena muito psicodélica, que é a viagem a Júpiter né, do, do, do, do Kubrick, né, como uma motivação é, para o. Pro, pro, olha lá, vou colocar o. o deixa eu botar aqui. Eu só botei sem som porque, na verdade, é, o, que interessa, o que eu queria chamar a atenção é essa. essa... Tem a mesma situação né, de do, do artista que vai, que discute com a gravadora, pra, que vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso, e tem essa coisa da, da viagem espacial. Não sei que, exatamente em que ponto. Né? Essa é a cena em que ele chega no aeroporto e é recebido pelo cara da Mercury Records e ele é, e, e no aeroporto deixa eu tirar o som aqui para mim e ele no aeroporto já já vê que ele não tem nenhum pessoal esperando por ele nem nada e a turnê vira um fracasso total né ele toca assim para meia dúzia de pessoas nos botecos, imagina David Bowie né nesse mesmo momento assim pouquinho antes do do, John, do Elton John, eu ia falar de John Lennon, do Elton John chegar né, na, na, no, nos Estados Unidos e estourar, né, o, o, o David Bowie está fazendo, é, tentando entrevistas fracassadas com, na Melody Maker, na, enfim, na Rolling Stone, né, e, e inclusive tem uma cena muito interessante, tem a mesma questão das droga, drogas, né, e tem uma cena muito interessante em que ele, olha lá, a cena do, do, da viagem espacial. E tem uma cena muito interessante em que ele, é, o, o entrevistador da Rolling Stone, diz assim, você para de me mandar esses hippies que não tem nada a ver, que isso já está ultrapassado. E aí, então, ele começa a sacar que ele tinha que criar, como está aparecendo aí agora, o grande personagem, né? não esses que ele tentava fazer, mas o grande personagem que é o, o Zig Stardust, esse aí. Né? Que aí é quando ele faz o show... Uma boate em Londres e num teatro, um pequeno teatro em Londres, e aí começa a carreira. Que é, e, e a história, assim é, sem querer dar um, um, um spoiler, mas já dando, a história tem que ver com uma coisa que a gente pouco sabe sobre o David Bowie, que ele tem um irmão, tinha um irmão é, esquizofrênico. E ele temia que ele, isso fosse se passar com ele também. Né? Então ele cria uma, uma imagem. Dele, né, que é o Zig Stardust, um personagem, e desde então ele vai criar várias uma sucessão de outros personagens até se reconciliar com ele. Então veja que a mesma coisa acontece com o Elton John, né? No Rocket Man tem essa mesma questão. Ele está em busca de saber quem ele é, né? Sim. Como como acontece lá no final do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzela, que é o bandido que, com crise existencial, fica se perguntando: quem sou eu, né? É uma, é uma das grandes perguntas dessa virada dos anos 60 para os anos 70, né? a, a descoberta da subjetividade, saber entender o que, que você está fazendo nesse mundo. Né? E essa é a descoberta do, do, do Elton John. Que é. bom que eu consegui achar que o, o, o outro filme, chama-se Stardust, foi, apareceu na mostra, deve entrar em cartaz em breve aí, Quem quando vocês souberem que está passando, não percam, assistam, porque é bem legal. É, não, não foi à toa que ele é chamado de camaleão mesmo do rock, é. ou camaleão do rock. E o Zig Stardust, a personagem Zig vai durar exatamente a turnê. É interessante é. que ele teve essa capacidade, assim, de viver Zig, né, e a banda, e depois também se desconectar e seguir a carreira dele se transformando ainda em muitos outros. Isso. É uma, uma obra incrível. Quero ver também. Agora, voltando aqui para o filme, é, quando ele faz acesso, quer dizer, a música que ele toca, é, as músicas escolhidas são todas músicas-chave na vida do Elton Pão. Então, quando ele faz essa apresentação em que o público flutua no ar, ele flutua no ar e tal, a música é Crocodile Rock. Crocodile Rock foi a música que tocou no rádio, inclusive no Brasil, Mãe. até achar. Mãe. É uma um dos grandes hits de Elton de, de, de John, e ela teve uma adesão imediata no mundo todo, mesmo por parte de pessoas como nós, que naquela época não sabia pinóia nenhuma de inglês, não sabia nada, assim, não entendia nada do que estava sendo cantado, mas a música arrebatava, né? Tinha, ela conseguia fazer esse, esse arrebatamento. Então, Fui a muita festa que tocava para o Rock, muita festa, Eu chegava a encher o saco até. É isso das Fava festas e, e o rádio, que essa, essa coisa do início da FM foi é. muito importante. Então tem essas, essas carreiras, essas obras todas, né? essas composições todas que vieram através do rádio de uma maneira muito intensa. Né? E da é. FM, isso que é... É interessante focar. O Elton John ele é toda a carreira dele. E, mas, assim, a música que, que essa é, Crocodile. Eu esqueci o nome. Crocodile Rock. Essa Crocodile Rock, ele vai fazer, na verdade, três anos depois Isso. da aparição dele. né Crocodile é, Rock é, né? se não me engano do Mad Men Across the, Wa the Water, alguma coisa é, assim? O costura. roteiro não levou essa questão cronológica, é, e essa, essa não foi uma questão no roteiro. Fazer as, músicas a, todas que ele destaque, é, as músicas todas que ele põe em destaque são todas de 72, 73, nem chegam a 75, e depois uma de 83 no final do filme. Esse, Mas, é, o lado, esse é o lado bom também do filme, porque... É, diferentemente de Bohemian Rhapsody, que pega até a morte do, do Fred Mercury, né? o início é da. Mais banda. convencional, né? Esse, é. esse filme ele vai pegar a década de 70, 80. Então, ele foca muito, muito bem assim, né? esse período. E depois ele traz para a realidade, é, mostrando coisas da atualidade do Elton John, né? nos comentários da relação dele com é, o companheiro que ele finalmente encontra um companheiro né, de vida. que é. Inclusive o processo da relação deles é interessante, porque eles começam com uma união civil. Uhum. É, depois que o casamento gay ele é liberado na Inglaterra, eles se casam. Eles é se é. uhum. O Elton John tem essa contribuição muito importante para o movimento Isso. LGBT. Porque, porque ele vai para o rehab exatamente no momento quer dizer ele vai para o rehab no momento imediatamente anterior à AIDS e ele sai do o, o, o clipe né que dá que vem no final do filme é, que é da música It's, I'm Still Standing é um I'm clipe de there. 1983 que é justamente o momento esse em que explode a epidemia no mundo né e e ele uh, uh, ele então faz esse clipe que é uma afirmação da vida em meio àquela situação toda e, a partir daí, ele é, cria, é, inclusive, uma instituição que ajuda pessoas com seropositivas desde então e tudo isso. Quer dizer, há toda uma, uma militância que ele estabelece a partir desse de ter tocado o fundo do poço né? o fundo da piscina. Ele ele começa essa... Agora, esse negócio da época das, das músicas, é isso mesmo, por exemplo. Em seguida, ao, ao Crocodile Rock, fica parecendo que ele... Faz o sucesso da nada, e aí aparece aquela cena que ninguém entende muito, porque só dá para entender. Entende, entende quem, quem viveu a época e reconhece, né? Que ele entra no estúdio com a Kiki D, que na verdade é uma cantora que foi uma cantora de um sucesso só. Ele é catou. É uma música de 76. Se você pega o, o clipe original, você vê que ela é uma cantorazinha tímida que ele tentou promover porque ele adorava e realmente ela era interessante, mas não tinha carisma, nada disso, né? e ele tentou promovê-la, e esse clipe já é depois daquele daquela música que ele vai cantar é, no auge do sucesso, quando ele já está na loucura tal, total, que fica girando e tal, que é o Pimba Wizard, né que aparece no Mas filme do é The Ru, né E o filme do Derru é de 75, ou pelo menos chega aqui no Brasil em 75, né? o, o, o Tommy, o né? Tommy, e, e no Pinball Wizard o, o, o, o Elton John está no auge mesmo da, da, da, da doideira dele e aí tá uma citação, tem uma citação também no show que ele faz porque a rainha parece que é fã dele e aí quer ver um show e tal só que esse show não aparece no filme que é um show que ele vai fazer vestido a, lá século é, 18 né, com peruca de lã na cabeça e tudo que é um é um show tem uns clipes no, no YouTube é um show engraçadíssimo assim em que ele ele ele se veste da forma mais calafobética possível até chegar naquele outro que ele chega vestido da rainha né é, ele Isso é um performance. Né? É total, ele, tem, é total. ele tem todas essas características assim de, de artista né cantando tocando fazendo a performance criando essas ideias e e todas essas influências também desses movimentos ingleses, né, de mods, né, de também é do boy. glitter, né, de esses é. movimentos todos estão tá dentro disso, é, tem, tem uma relação muito forte com o comportamento e com a forma de vestir, né, e ele, é. e ele foi ousando cada vez mais, né, nessa experimentação. É Aliás, 72, 73 e ainda a época do auge dos secos e molhados no Brasil. Então isso tinha uma, no nosso caso, havia uma correspondência, se bem que demorou um pouquinho para o Elton John reverberar que foi, foi o Elton John me parece um fenômeno mais de 74, 75, 75, final da década de 70, da metade é, do da, da metade é. em diante, mas na, na na, no Brasil houve inclusive essa figura singular dele eu compararia por exemplo ele com um artista muito esquecido no Brasil e muito importante na história do rock brasileiro que é o que eu acho muito semelhante a ele uhum. sobre aspecto, não só a coisa do óculos né e não só o Cornélio que era o, o vocalista foi um vocalista durante certa época do Made in Brasil né em São Paulo o Cornélio era também uma figura assim estilo Elton John, que também usava umas... Exuberante. Umas... Exuberante. Uhum. E o próprio Caetano Veloso, que em determinado momento, quando ele aparece com aquela história da, da pena de pavão de Krishna e tal, aquilo ali é uma remissão também a um contexto, da época do disco Joia, né? é uma remissão a um contexto internacional onde esse tipo de figuração estava muito em voga. Né? Desde as capas cheias de vidrilhos e de brilhos e de strass e tal do, do Rick Wakeman, né? passando pelos óculos do Elton John, né? e que é, basta ver, Tome, né? que a gente já exibiu quando a gente fez a primeira edição dessa, desse, desse como curso de extensão né? do História do Rock Através do Cinema, a gente exibiu ainda lá no Secute, nós exibimos o Tome, e no Tome você vê isso tendo o uhum. né? a, a, tipo de atuação tanto do derru nessa época como do próprio, do próprio dos próprios artistas que vão aparecendo depois até Eric Clapton que era sempre muito sério tem um ar meio glitter nessa época né? eu, eu fiquei, esses dias depois que eu assisti o Elton John eu fiquei ouvindo inclusive na minha cabeça que tem essa coisa que a gente ficou ouvindo né? as músicas músicas que são da época que tem essa mesma característica aquela eu não me lembro de que banda que é. Eu não sei se é do Gary Glitter mesmo, aquela, eu não me lembro o primeiro nome, não sei que é lá, Shiroma, que também tocou muito na época. Ah, Shiroma. E essa música, por exemplo, tem características da, do, do tonk, né, do piano honky tonk do, do Elton John, né, que, que passaram para várias bandas na época. Então tem muita coisa na América. Pegue, por exemplo, uma banda chamada Bebop Deluxe, da época, que ninguém mais lembra hoje, muita coisa parecida com o Arthur John. Então ele teve uma influência que a gente não aquilatava na época, mas que foi extremamente é. importante. De Além blues, tal, e, de rock, de blues é. e de jazz. É sempre essa coisa de, é. de né, é. dos ingleses bebendo na colônia, a né? Na fonte é. e recriando. Negra, né, e esse caminho tá. também parece, às avessas, interessante de perceber. Tanto Elton John, como muitos outros cantores e as bandas né, que vinham da Europa, da Inglaterra, muito especialmente, eles tinham que ir para os Estados Unidos. Era é. uma coisa que, né, como se isso fosse fundamentar o, o caminho. Isso, né? No isso Stardust, isso está absolutamente evidente, porque havia, no Stardust, eles contam a, a história que rolou de, da rivalidade entre David Bowie e Mark Boland, do T-Rex, né? Os dois disputando é, o estrelato ali. E, mas quem vai tentar ir primeiro para os Estados Unidos? Aliás, Mark Bolon acho que já tinha conseguido ir, por isso tinha prestígio. Mas é, o David Bowie vai tentar ganhar a plateia americana depois, né? e ele só vai ganhar após o Zig Stardust, sabe essa história toda, mas é, trata-se disso aí. O Led Zeppelin, a primeira, a primeira providência que o Peter Grant fez, né, que era empresário gavião mesmo, né, foi assim, bom, é o seguinte, o, o Jimmy Page é famoso e tudo, já teve ad bids e tal, mas não interessa. Agora, até hoje no Facebook, tinha alguém que postou uma foto do The Animals, Jimi Hendrix, uma galera indo, todo mundo, embarcando todo mundo no aeroporto de Heathrow em direção aos Estados Unidos. Aí, nesse caso, já... Numa espécie de re... uma situação de retorno. Mas é, o David Bowie ele, ele foi solicitado e disse assim: Ó, você quer fazer sucesso, você tem que ir para os Estados Unidos. Era, a, a norma era essa. Então o Peter Grant falou para o Led Zeppelin: Olha, vocês vão fazer uma turnê, vocês vão tocar em tudo quanto é buraco. E tem histórias do Led Zeppelin tocando. Nos, nas piores bibocas no interior dos Estados Unidos, show todo dia, semana inteira, de segunda a sexta, só parava para descansar na quinta, tocando todo santo dia, para poder fazer nome, para poder fazer rádio, para poder aparecer nas revistas nos Estados Unidos, que era aí que você ganhava o mundo. E, de fato, a indústria americana ela é que pautava a indústria de disco brasileira. A indústria de disco brasileira recebia aquilo que os americanos mandavam não era, não, não era orientada... Muita gente pode pensar assim, ah mas eram os Beatles, que, os Rolling Stones... que Não. A grande determinação da indústria, a partir dos anos 70, da indústria de disco brasileira é o mercado interno, que isso tem um outro filme, aliás, uma série do André Bacinski, que ele fez sobre os cantores que cantavam em inglês no Brasil, que é sensacional, que tem também na plataforma SP Cineplay, procurem lá, está de graça, inclusive, essa série lá, é sobre esses artistas desconhecidos hoje, que cantavam em inglês, brasileiros, e o outro mercado era o que vinha de fora e que era orquestrado pelos Estados Unidos. Então, chegava nos Estados Unidos fez sucesso, os Estados Unidos diziam assim, então vamos mandar para as filiais. As filiais eram Brasil, América do Sul inteira, Índia, Ásia, etc. era a, O roteador principal, o divulgador principal, era os Estados Unidos. É esse, é, esse é o momento mesmo de expansão cultural, né? É, os Estados Unidos expandiram é, do, do, do oeste, do leste para o oeste, né? Foram até o Havaí, e aí depois o outro movimento foi cultural, que de fato é o um momento também que o, o inglês ele passa a ser língua franca, né? E no Brasil ele é, inclusive, adotado nas escolas na década de 70, né? No início era francês mas num determinado momento passou a ser a, a língua inglesa se né? nos anos 60 e se afirmou nos anos 70 é. sendo inclusive como característica como país vencedor de guerra fria no caso brasileiro, né? que ele tinha apoiado o golpe é o inglês eu me lembro dessa transição na minha escola e uma coisa também até, até mesmo é programas de televisão eles tinham essa relação né? por exemplo, Vila César Aquilo é, era uma adaptação é é. daquilo que, que tinha, então tem, tem, tem um processo muito grande aí da indústria fonográfica, né? mas também das mídias. Assim, a Rede Globo, é, né? que é uma emissora de Globo. televisão, seguindo o modelo das emissoras da América, NBC, ABC, né? o mesmo tipo de modelo, e o Walter Clarke, né, que é o cara que criou aquela história da grade na televisão, na TV Globo, né, que importou esse modelo, né, que era o modelo americano, né, do horário nobre, do programa... De... Antes era assim, de segunda a sexta, música ao vivo. Nos anos 70 já não era mais isso. Programas como, como Fantástico e tal, essa ideia da revista dentro da televisão, a revisão da ideia do programa de auditório, que era muito circense que era uma coisa que vinha do rádio, que eles queriam atualizar para uma, uma lógica mais moderna. Moderna era o americano, era sempre isso. Né? E era muito engraçado, porque era a União Soviética que detinha a tecnologia mais sofisticada né? em muitas coisas. Né? Mas o que se vendia é que os americanos eram... Tem uma outra coisa também, quando chega no Benny and the Jets, né? que é justamente o auge do hedonismo total, né? a canção... Né? a gente já se perde nas datas, mas a canção Benny and the Jets é de 72, 73 também, não é, assim como "Rocket Man", não é dessa fase posterior, não é do... Rocketman, inclusive, é a música do começo do sucesso do Alton John. Sim. Mas o Benny and the Jets tem uma coisa que, eu, que me chamou muita atenção, que é a questão do hedonismo, a questão dos espelhos, né? que também tá um pouco presente lá no rap, Rhapsody, que é uma coisa também muito presente na época, não só por causa do consumo de cocaína, mas também por causa da questão da imagem, da construção da própria imagem. Esse é um filme que tem muito o, o personagem se olhando no espelho o tempo todo. É, e ele, ele, inclusive, fala disso para o letrista. Ele fala dessa situação que ele está, porque o letrista, ele é... Ninguém conhece, ele é um desconhecido. Agora, na situação dele, né, ele é que, é que se tornou o astro pop, e não tem mais privacidade, ele está no tabloide, ele tem a vida é, dele É, ele tem uma discussão vida, é sobre né? isso. Ele também é a personagem. Tem uma coisa das máscaras também, né? Que... Há uma é. razão que é sustentada pelo Kiss de ter se mantido com a máscara durante todos os anos 70 que tem que ver com isso. Eles diziam que quando eles resolveram tirar a máscara, eles já sabiam que eles iam perder uma coisa que era. Para eles muito preciosa até então, que era a privacidade, porque até então eles eram uma banda de sucesso mundial, mas podia sair no fim de semana para fazer compras com a família, é. ninguém ia conhecer na rua, nada disso. Né? Mas foi também uma jogada, porque eles tiveram uma baixa muito grande depois do lançamento de Creatures of the Night. É. E depois vem o like Up com a cara lavada, né? É. E, e aí então, o Creatures of the Night foi aquele fracasso que foi, que tem coisa muito ruim ali, né? É, ficou pop com I Love It Louds, que tocou muito também no rádio, né? É o problema um é que, que, problema que o Elton John não tinha, né? Quer dizer, o Elton John atravessou Sim, essa não. época da Disco Music com a maior tranquilidade. Porque ele já tocava, o filme é muito interessante nesse sentido, ele começa a carreira, a banda dele, acompanhando grupos americanos de negros, né? De cantoras, aquelas ali é, parecem ser. Parece Clarice Knight and the Pips, essas coisas assim, né? Quer dizer, parece aquelas cantoras The Supremes, né? The Supremes. Eles, que são as The Supremes, que eles acompanham. Né? Inclusive, o primeiro beijo gay dele é de um homem negro, né? Que o, que o beija, né? Ou seja, é um. A, toda a carreira dele já começa a criar, E ele pergunta para o outro cara: como é que eu faço para ser um, um cantor de sol? Né? E aí o outro diz assim, olha, você leva a vida toda, você tem que se descolar, novamente, é o mesmo tema que tem no Stardust, você tem que se descolar da sua velha personalidade, você tem que jogar ela fora e assumir uma personalidade nova. Isso né? é. eu acho uma, uma coisa assim, essencial no filme, né? quer dizer, aponta para que tipo de situação ficcional né, que vai ser preciso vivenciar a partir de então. E, de fato, essa é uma época em que as pessoas vivem uma ficção... Total, né? Os grandes astros estão vivendo num mundo paralelo, né? Vive-se num mundo em que se imagina que você é um herói, você é um super-herói e tal. É muito comum isso na época, né? Todos os astros do horror eles se sentem. E a há... isso vai dar para a gente faz, assim, fazer as conexões, né? Isso vai dar naquele negócio do The Wall, naquele isolamento, Sim, No isolamento né? no muro, a né? Gente... É. Criar, um muro de criar um muro de separação e ao mesmo tempo essa, essa necessidade do descolar da realidade que é, é tão pesada porque é, eu percebo muito que Rocketman ele tem ele, ele é um drama assim ele, ele é ele é carregado de uma depressão uhum. contínua ali né né é que ele vai para um re rehab total mesmo ele precisa re reconstruir a vida dele completamente e lidando com todos esses sentimentos, essas a rejeição ou essa da afetividade, as inseguranças todas, né? Por uma questão física, porque ele não é fisicamente ele não é atrativo para ser um, um cantor, né? pelo então, é menos dele, é o claro, gente, né? G, ele. O clipe da Kikidi está muito pior do que do que é, o clipe da Kikidi, o clipe original. Don't my 70, heart. 76, uhum. Ele está horrível, assim, ele está péssimo, com o cabelo todo engrenhado, careca, bem mais careca do que aparece no filme. Quer dizer, ele, inclusive, no Rehab, ele, fala, ele dá uma data precisa, engraçada, isso né? é um filme que transita, que desrespeita a cronologia, mas no, no, no Rehab tem um ponto que ele diz assim, tudo começou a dar errado em 1975, aí eu parei para pensar assim, que ano foi esse, né? de 1975 uhum. que é um ano é um desses anos mirábiles né é, 75 eu tinha 15 anos e eu me lembro que em 75 foi quando se começou por exemplo a falar mais claramente no Brasil sobre a abertura política em que a ditadura já tinha se passado já tinha acabado o governo Médici começou o governo Geisel, e foi quando a gente começou a sentir que seria possível ter uma redemocratização do país me lembro que os primeiros debates que eu fui assistir de candidatos democráticos, porque teve uma eleição indireta para o presidente, que era a eleição do Geisel, e que teve um outro candidato militar, que era o Euler Bentes, que tentou se candidatar sabendo que não ia ganhar. Era uma candidatura meramente política. E eu cheguei a assistir um debate com esse cara, né? e com a. Ou seja, já havia em 75 uma organização das forças democráticas, já havia um movimento sindical no, no ABC, assim, crescendo. Né? Quer dizer, então estava se engendrando né, essa transformação que iria explodir é, no final da década de 70. E é nesse momento, 75 76, que está no ápice pô, o filme do, do Led Zeppelin é de 76. É o ápice do consumo de droga, é o ápice do consumo de tudo. E em seguida vem a disco Mills, que acaba com toda aquela farra anterior. As pessoas vão todas para para reabilitação, quem ou morrem, enfim. Porque tem muita gente que morre nessa época, não é muito falado isso, né? Mas tem muita gente que desaparece da cena por excesso de drogas nessa época, né? E aí já começa um outro uma outra fase da história, né? Um outro um outro momento da história que vai ser justamente aquele momento que vai começar a emergir uma força nova. Né, que vão ser os punks, né, a partir de 76, né, e uma, uma transformação da vida das pessoas mesmo. No Brasil, eu acho que essa transformação é, em especial, importante, né, porque é o momento que a gente sai daquela situação de, em que a gente vivia isolado do mundo, né, começa a acordar para uma, uma replanetarização do Brasil, né, porque o Brasil vivia numa circunstância de ditadura barra pesadíssima, né. E esse é o primeiro momento, não vou dizer que não tem a repressão nessa época, continua tudo, é CNI, DOPS, tudo, mas há um momento em que você começa a enxergar né, a ala progressista do MDB, né, começa a enxergar... Também os que... é partidos saindo da clandestinidade ao longo do Isso, tempo. E o que vai combinar com a criação do PT em 1980, né, quer dizer... É um processo e é o processo da anistia e tudo com todos os problemas disso, né? É nesse contexto que a gente está consumindo essa imagem, né? E de fato o Elton John naquela época tinha muito isso, quer dizer, quando Caetano e Gil foram para o exílio, não se falava que eles tinham ido para o exílio, falava-se que eles tinham ido fazer um passeio em Londres, né? Quando Elton John desaparece de cena Aí as reportagens das revistas é assim, ah, Elton John tá repensando a sua carreira e tal. Nunca se falava essas coisas, só aparecem para nós agora. É. Mas são são transformações muito importantes na vida do, dele. E aí ele deixa de ser, é, deixa de, acolhe o um menino, né, que ele que ele que ele sempre foi, né, a criança, né, tem ter um abraço dele com o menino e que sempre pediu esse abraço, né? E aí ele volta em 83, né, justamente 10 anos depois do começo do auge dele, com o Hit, né, que foi um Hit também na época, tremendo, né, no começo dos anos 80, em 1983 foi o Amnesty Stanley, Sim. que garantiu o lugar do Elton John nos anos 80, no momento em que os outros ídolos da mesma geração dele estavam todos naufragando. E ele consegue, ele e alguns poucos conseguem manter os seu espaço. Tanto é que Rock in Rio, todos os conceitos que vão vir depois, Alton John tem todos, ele é. nunca deixa de ser chamado. Né? Ele, ele se e... mantém, como até, como até hoje. Né? Ele recentemente, inclusive, gravou com, com a Lady Gaga o que ela vem, o próximo disco dela. Então. E é, é, isso é interessante dele também, essa relação que ele tem com. com ele tem muitos parceiros, né? e ele também é muito presente nesses concertos beneficentes, ele tem esse, esse lado também é, importante. E no final do filme diz que tem 28 anos que ele está limpo. Exatamente. De, é, um, é, um, é um tempo considerável é considerável. Né? De, de ele deu um reset de mesmo. É, ele deu um reset mesmo na carreira dele, né, para poder continuar. Mas é, é, pouco tempo depois, veja só, por exemplo, a reabilitação de James Taylor é do começo dos anos 80 também. A reabilitação de Eric Clapton também é do começo dos anos 80. Todo esse pessoal que vai ser o pessoal do mainstream dos anos 80 não vão ser a novidade. Eles já são os mais velhos, é, então vão ter eles que, que se que levantar de novo eles eles vão se retomar suas carreiras o James pelo principalmente quando ele teve o choque né de ser ouvido no Brasil daquela forma as pessoas cantarem como cantaram antes Love of My Life Sim. com com Fred Mercury é, essa esse esse processo vai ser o um processo que vai deixar eles que vai consolidá-los né é, e que tem que ver com uma série de coisas também né a morte do John Lennon né uma, uma é, uma segunda onda, né, de percepção dos excessos é, é a época é, que, da morte do John Bohrman também que vai acontecer Sim. depois dos, das, da morte do Descerto, do, né? do Robert Plant, né? Quer dizer, as pessoas vão começar a acordar para os excessos porque os anos 70 foram, Não. efetivamente, e isso se repetiu na disco music, e, né? Tem todas uma história com as mortes de Hendrix, Joplin e Morrison. É. É Entendi. no começo dos anos É uma sequência. É uma segunda onda, né? É. Já para o final dos anos 70, é uma segunda onda e que prepara, assim, quem vai sobreviver, quem, quem não vai ser da, da lógica do Die Young, né? Live Fast Die Young, né? Que vai sobreviver. O que aconteceu pro, pro... com vários que estão aí até hoje, né? Eric Clapton é um deles, né? Mesmo sul... yes, também, o pessoal do Yes que continuou, né? O Sim. pessoal. O, o, Ozzy Osbourne, que se reinventou, né? apesar de ter tomado tudo que era possível tomar, né? mas se reinventou e continuou. Até mesmo ah, Bob Dylan, né? Até mesmo Bob Dylan, que eu acho que de todos, assim... Está é, meio assim, que nem a gente falava do, do Oscar Niemeyer que não morria, o Bob Dylan é o próximo, né? que é aquele que assim, diz assim, quando Bob Dylan morrer... Porque realmente, olha, a gente está falando de uma história de quatro, quatro décadas cinco décadas que o Bob Dylan continua a atravessar. Né? Sim. É impressionante isso, é uma coisa assim que eu fico de queijo caído. Ele gostar, realmente, eu fico de queijo caído. Né? Mas, enfim. Bom, eu acho que é isso. É... Falar, fazer o fazer o, o elogio ao, ao ator né? e ao diretor, né? É, que é o... É, o ator fez, fez bem. muito bem é, o é, Theron Egerton. Ele, Taron, Taron, ele Taron. canta o filme todo. Essa é uma diferença, inclusive outra de Bohemian Rhapsody, que você, ali você está duas horas ouvindo Queen. né No hum. Rocket Rocketman, é, as músicas são cantadas pelo Terron. E aí, Taron. É, e um como O um pessoal não. que faz parte desse musical. Então, a mãe dele canta, o pai canta, em cada momento tem, tem essa surpresa no filme que é uma coisa bem, bem bacana é. de ver, esse, esse a musical a, a Bryce Dallas Howard, eu gostei muito dela, no papel Jamie Bell, que faz o Bunny Topping, também eu gostei do papel é, dele. Enfim, é, eu acho que o, o filme tem uma tem uma coisa inglesa bem interessante que você também vê nesse Stardust, que, aliás, o ator do Stardust, do David, que faz o David Bowie, que eu não lembro o nome dele, é, é um cara extremamente parecido com o David Bowie e canta como David Bowie. Isso é que é mais interessante, ele canta também no filme. Então está aparecendo essa nova geração de atores. Eu tive um aluno em São Paulo que fazia é, cover de David Bowie, que cantava David Bowie, fez vários espetáculos de David Bowie, e cantava como o David Bowie, então tem muito isso, né? O aparecimento de vários clube. artistas que são artistas cover ou artistas que conseguem cantar uhum. e representar coisa que é bem raro, difícil. Enfim, gente, ó. O próximo vamos já dar o, o, o avisado próximo, o nosso próximo é, filme que a gente vai falar daqui a 15 dias, vai ser o um filme do diretor muito interessante, um filme de 86, um diretor muito interessante, chamado Alex Cox, e o filme chama-se Cid and Nancy". Como a gente já estava falando dessa coisa dos punks, né, dessa sequência temporal cronológica aí, então o nosso, a nossa próxima atração vai ser justamente o Cid and Nancy". Daqui a 15 dias, aqui é, sempre às quintas-feiras, daqui a 15 dias, aqui no. Daqui a 15 dias é dia 19. Isso. Dia 19? Não, dia 26. Dia 26, é, hoje é 19. Hoje é. Dia, semana que um, vem dois. é. outra semana. Dia 26, a gente volta aqui então, às 17 horas, sempre às 17 horas, para falar do and Nancy, filme de 1986 do Alex Cox. É isso, gente, então, você quer acrescentar mais alguma coisa, Francisca? Não, bom, a gente já valeu, gente, a gente, Lúcio, sempre uma delícia a gente se encontrar, né, para conversar. É, é, sempre, muito é bom. sempre ótimo. Tá bom, então, a gente se vê, então, pessoal, daqui a 15 dias com mais um História do Rock Através valeu, do Cinema, gente. que, aliás, hoje eu esqueci completamente de botar a vinheta, né? Eu botei a vinheta do anúncio no Facebook e eu esqueci completamente de soltar a vinheta. Eu fiquei hoje. esperando a vinheta, mas aí você começou a falar e eu falei, bom, talvez ele esteja mudando a abertura. Não, Vamos né? esqueci nessa. completamente, mas é. semana que vem vai ter é. vinheta de novo. É tá bom? Gente... E eu vou deixar aqui na explicação do vídeo os links para os outros filmes, tanto para o que a gente vai falar semana que vem, né? não o link do filme, porque eu não tenho acesso ao filme, mas do trailer, pelo menos, Sim. do Listo Maria, né, e dos outros filmes que a gente falou, do Stardust, eu vou deixar as referências aqui para o pessoal procurar, tá bom? É valeu. isso, grande abraço, tchau, Sim. tchau. Um abração, gente, valeu, até a próxima.